Maridinho, meu general, nosso presidente. Parabéns mais uma vez, muita saúde, sucesso e muito nisso na nossa vida. O senhor e a mãe sempre nos ensinaram a valorizar as coisas que não têm preço, né? E com certeza hoje, nos seus 70 anos, você estava é, comemorando junto com as coisas que não têm preço, que são os seus amigos. E amigo é a família que a gente escolhe. Comemore, você merece. Parabéns. Parabéns, amor. felicidade. Espero que o aniversário seja completo. Parabéns, Tá, Tchau. Parabéns pelos 70 anos, vovô. Tudo de bom. Manda um beijo agora. Um beijo, vovô. Eu e a Neneca te amamos muito. Feliz aniversário. Muitos parabéns. Vamos comemorar bastante nessa noite de hoje. Quero desejar muita paz, muita saúde, muito amor. Você é meu ídolo. Você sabe disso. Te amo demais. Parabéns, vovô! por ser nossa inspiração, por nos apoiar em todas as nossas decisões. É, desejamos toda a felicidade e realização do mundo para você, que já tá ficando velhinho, você tem que aceitar que a idade tá chegando. E é isso, desejamos que a sua mente prevaleça intacta, como sempre. Parabéns pelos 45 anos, que ele já faz há uns 10 anos de 45. A gente queria muito estar aí com você mesmo correr em São Paulo, mais um ciclo repleto de saúde, amor realização, celebração que a gente possa compartilhar muito mais momentos em família, vai amor, fala alguma coisa parabéns você, nos vemos no sábado mas é isso, família, amamos vocês conheci o um amigo Sérgio em 2018 e desde então eu passei a admirar suas qualidades profissionais e pessoais sempre pronto a ajudar pessoas, tendo como seu guia a sinergia do bem. Como ele sempre diz para o meu né? ao amigo, desejo muitas felicidades e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Para você, amigo, um grande e fraterno abraço. valoroso e fraterno abraço.